Bem-vindos, ao da Gnerd! A gente foi conferir o game Skyracket, então fica ligado aí! Bom, e esse game ele traz uma proposta bem diferente, né, ele é uma, uma mistura ali de shoot'em map com block breaker, né. É, e aqui o Racket Boy e a Racket Girl, vão ter que salvar a galáxia de todos os monstros, só que eles não podem atacar os inimigos diretamente. É, eles têm que usar as raquetes para rebater os tiros dos inimigos de volta contra eles, né. E falando assim, parece muito simples o visual coloridinho, Parece super tranquilo de jogar, mas vou te dizer, desafiador. E falando até em visual, o game ele tem um visual e uma trilha sonora que são muito maneiros, né? E devem agradar bastante a galera que curte esses games com uma pegada retrô, né? E uma coisa muito legal é que esse game foi desenvolvido pela Double Dash Studios, que é brasileira, um estúdio brasileiro. Oi, a gente queria já aproveitar e agradecer os desenvolvedores por terem enviado o game pra gente. Pra gente poder preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal, né? Ou então bora lá pro gameplay, né? Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Sky Bracket. E hoje é dia de dar raquetada em geral. É. Galera, eu tô animado com esse game. Aqui a gente já vê pelo menu essa pegada colorida e uma pegada meio retrô aqui. Já parece prometer aqui pra galera que curtiu aquela era de ouro dos fliperamas, né? Então eu tô bem animado com esse game aqui, vamos nessa, ó Lembrando aqui, ó, a gente vai jogar de dois Que tem essa possibilidade de jogar de dois aqui ao mesmo tempo A gente vai jogar aqui no PC, a Gabi com o controle e eu aqui no teclado, né? Talvez eu faça algumas barbaridades aqui na, na, no gameplay, talvez Talvez um pouquinho, né? Talvez Vamos nessa, então, ó Seguinte, vamos pegar o slot 2, que a gente tá zerado aqui, que é o que a gente ia começar. A gente chegou a testar a versão demo, que foi enviada pelos desenvolvedores, e vamos testar aqui a versão final também, né? Bora nessa, então, hein? Beleza. Tô com o Sky, o, o, o Rocket Boy aqui, né? Uhum. E a Gabi já vai com a outra personagem uhum. aqui. Então vamos nessa. Beleza. Top, top, top! Tá, seguinte, vamos já na primeira fase aqui. Vamos nessa? Beleza. Então tá. Bora. Caraca, quero só ver. Hein? Tô animado, Deixa eu me achar primeiro aqui. <risos> tá, eu também. Beleza. Ah, eu tô com a menininha. É, eu que tô com ele. <risos> Beleza, tá valendo uhum. também, tá valendo. Tá. Bora lá então. Tá. Eu consigo rebater aqui. Beleza. Vou lá segurar. Re... Tá. Tá. E aí dá uma rolada também. A Gabi tem que rolar e aí a gente termina o tutorial. Tá. tá Beleza. É isso Belezinha. aí, né? Isso aí. Tranquilo. Rebater, hum. rolar e depois a gente pode dar um especial. Vai esqueciado. ser muito fácil, eu <risos> creio. Tá. Só que não... O cara que tá à vontade de dar uma paulada no, nos bichos vai ter que dar uma raquetada na, na bolinha, né? Ó, pega a estrelinha. Aí. <risos> Bora. Aí, uh. aí, aí. Tem que destruir todos, né? Ai, gente, me metendo aí. na tua bola aí. <risos> aí, aí, aí. Ah, perdi. E aí? Tá, já era. Não, não detonamos um deles. Aí tem que bater, bandeira. Não, bater, não, bater. não! Ah, tá, calma. É <risos> a balinha! <Calma. risos> já começou, né? Ai, socorro, achei que tinha Caraca. que bater! Caraca, ah, nesse aqui tem que bater. Tá. Tá, bate naquele ali, ó. Assim, ó, na diagonal. Ei! Tá. Tá. Caraca, já vi, uh, já vi tudo! já deu um combo! Já vi tudo, galera! <risos> <risos> Muitas Cara. emoções! Tá, bora. Fica. Ali, estrelinha e aí bate. Não deu. Boa. Uh, bateu duas, aí, ó. Faltou um ali, mas tá valendo. Tá, peguei as estrelinhas. Boa, boa, boa, tá bom, hein. Caraca, o cenário tá bonito demais, hein. Tá, e me diz uma coisa, quando é que será que a gente usa aquele rolo pra frente? Ah, tem que acho que pra esquivar, talvez, né? Eita, Ui. aí ó, aí ó Tá, beleza Boa, boa, boa Tá o lado nesses aí Nesses Angry Birds <risos> Aí tá. Eita, matei uhum. o passarinho Não sei se era uma boa acho Que era que fornecia munição pra gente ah. Aí, ah. ó o coração, ó o coração Bom, peguei ah, Tá bom, tá bom, olha ali Aí, aí, aí, Uh! Aí Ó, cuidado aí Pera aí Boa Nossa, acho que eu tô meio viajando aqui, tá. <risos> Calma, ó, calma Ó, cuidado aí, cuidado aí Aí, cuidado Ah, ah Ó, uh, tipo Tetris Aí, que massa Ah, ah tá jogando coisa, ó Caraca, tá, tá ficando com pouco espaço aqui, É Ai, Não te complica. <risos> aí Ixi, acho que tem que ir matando rápido Caraca Eu um rolinho, dei meio um rolinho não, não. aí <risos> Toca a bolinha, bolinha, bolinha Ah, bolinha, dá bolinha, pra bolinha. surrar eles assim também, ó Dá, e a não sei, sei se adianta não. Ou não, hein <risos> Tá Boa aí. Caraca, esse monte de bichinho abrindo a boca aí, né tem que... Olha aí, uh! cuidado, cuidado, cuidado Nossa. Ui, dá-lhe tá. raquetada Olha aí com um satélite aí ó, o disse great a gente tá indo bem ai, quero dar uma bolota nele uma cambalhota ai, aí, aí, ah, era mesmo. isso <risos> a gente com medo no negócio às vezes é eu bom pegar. ser, Gabi <risos> eu não ia fazer isso, tava com medo Uh, nossa awesome! boa, set clear, passamos de fase aqui já ó. conquista ai, alcançada sim, que dupla, que dupla caraca, quanta coisa a gente não fez ali ai, eu passei, ali. desculpa a gente tinha que fazer um monte de coisa opcional ali. Não rolou, hein? Tá. Boa. Vamos pra próxima. Obrigado por me salvar. Meu nome é Batata. <risos> Vou me dizer que você está tentando derrubar aquele tirano malvado Korg. Ele está naquela nave gigante em direção ao planeta Floresta. Por favor, deixe-me ajudá-lo. Boa. Já é. É claro. Quem vai me levar? Eita. Va... Ai, ai. Vai tu, vai tu Eita, fui eu Tá, oba, vamos lá Ai, eu sou um menininho, né? Ah, eu esqueci, que louca Então tá bom, tá aí Tem que levar ele Pois é Batata Dá pra falar com ele, hein? Fala aí com ele não <risos> Então bora sim. Vamos começar, começar. Tá, Uhu! da hora Segunda fase Vamos imitar agora, logo. Ah, olha aí, ó. Ah, ele tá contigo, ainda ah, bem. Ah, saquei. Tá. E aí? E aí, aqui, ó. Ah, eu consigo usar a parada dele, ó. Consegue. Ah, mas ela tem um cooldown aqui, ó. Tem um tempinho de espera. Senão não ia... Ah, ah. tem, senão ia ser roubadeira, é. né? <risos> Boa. Taca a porrada nisso aí. Tá. Aí. Enquanto isso, também pega as estrelas. Aí, ó. Vou usar o elefantinho também, ó. Opa. Uhum. Ainda bem que não dá pra matar uma amiguinho. É. Né? No caso, que pena, né? Olha lá. Opa, agora foi tudo. Uh. Tá. Ei. Aí. Boa. Esse elefante manda bem, tá. dá dois tiros bons, hein. Tá, legal. Olha lá, olha lá. Ah, um... agora que eu olhei, tem um sanduíche de gato! É, é um sanduíche de gato. Pica. Tem um sanduíche de gato! Eita, tomei um dano aqui, ó. Tem um, um inimigo escondido aí na nuvem. Ah, eu, eu matei o pato de novo. Não sei se isso é bom ou ruim. Cadê o elefantinho? Sumiu. Morreu. Morreu? Sei lá. Ele disse que ia nos ajudar, a gente matou ele. Talvez. Tá <risos> Ai, sai, gato! Ah, não, é só a bolinha que dá pra rebater o, o raio, o laser não dá. Opa. Oi. Caraca Isso aí, a gente foi meio feio Que nada Olha <risos> que massa, até os efeitos aqui Olha aí E aí essas bananas Opa Me empolguei <risos> Eu também aqui Caraca, perdi uma... um coração aqui Tá, boa, boa, boa Olha aí, olha aí. Olha bananas. Bananas. Bananas. Aí. E a tentação Ai, de, de bater direto no inimigo que não dá, né? Que agonia esse raio. <risos> benenas, bananas, muchas bananas, muitas bananas. Aí. Olha que da hora o visual, né? Uh -huh. O jogo ele é bem colorido. E se olhar os detalhes, na verdade, é que o jogo é meio frenético aqui. Mas se olhar os detalhes, é todo caprichadinho, né? Uh, estrelinhas! Opa, uma fase? Acho que sim. Boa! Chuva de stars! Aí, Aí sim! Tamo pegando o jeito dupla! Aí ó... <risos> não seja atingido, derrote 30 inimigos, como de 150 hits e pegue todas as duas. Ou seja, a gente não fez nada, a gente só completou a fase. Uhum. Tá? Depois a gente pode tentar refazer. Pode. Depois de terminar, tentando cumprir as missões secundárias, né? Pode sim. Tá, Próximo? Próximo. Já é o chefão? Aí, ó. Eita. Caraca, tem uma banana malévola aí. É. <risos> né? Ah, esse aí é o chefão Master Blaster. Será que ele é o senhor banana? Sai daí! Aí, a... A bana... Ele atacou ele uma morreu. banana. A, a banana morreu. Não sei se morreu. Será que morreu, hein? Ó. Cuidado. E aí? Aí, ó. O um Esse... senhor bananão! Ele transformou a banana no, no plantanor! Oh, como é que mata isso, Jesus? <risos> Se liga aí. Chefe, ó. ó. Não, não toca no, no laser, não, viu? Ai. Meu Pera Deus. Aí. Meu Deus! Ó, não toca. Aí eu tô na, na, na casca da banana. Não, eu tô uma abanonada. <risos> <risos> Escre... E tu gostou? <risos> <Tô> estranho. Pera <risos> aí, ó. Ó, não vai Ai. no laser, não. Não vai no laser, não. Não, eu tô tentando não ir, mas... <risos> Sabe como é que é, né? Tá. Destreza não é exatamente o meu forte. Ó, tenta tocar na banana aí, ainda ah! aí. Mandou bem, mandou bem. Boa. Ai, ai. Ah! Ah! Aí. Ai, difícil demais! <risos> Bora, que... Socorro! Cagar. Ó, cuidado pra não tomar dano, aí, tá quase morrendo. Ai, eu tô lá atrás, eu tô achando que era tu, não. que louca! <risos> H, tava nossa. como eu tô, tá tô pra... mentando. <risos> como eu estou indo bem, não? Ai, sério, eu tô bem louca aqui. Calma, calma. Aê! Aê! Uh! Boa, boa, boa, boa. Toma, bené... que é isso? Ah, se liga aí, ó. Toma, senhor, Não morreu, bené... achei que a gente tinha é matado. Tá, cuidado aí. Ai, ai, Caraca, é... ah, também me Caraca, faleceu, né? É, óbvio, né? Caraca, eu tô muito falecendo. Ah, ai, peraí. Caraca, galera, eu vou morrer aqui. O sobra pouco espaço. Caraca, eu vou morrer. Eita. Senhor Banana, morra! Me Morreu, Pegou aqui, caraca. Vamos de novo, vamos com tudo. Vamos com <risos> Game tudo. over. velho. Caraca, difícil essa aqui. Esse chefão aqui, eu achei tenso, hein. Tá. Bora então, lá então. Tá vamos começar, ah, não tem problema. Ó, tem que cuidar para não tocar no laser, hein. Eu estava cuidando, mas aqui <risos> é difícil. Ai, para baixo. Tá beleza. Ali eu já tinha errado, já tinha ido... Cuidar para não ir muito perto, eu acho, né? É. Mais ou menos, né? Tá, bora lá então. para não, hein. Hum, Nossa, é um baranão assustador. É sinistro tá. aqui. Tá, não pode ir muito lá para baixo. <risos> o fenomenal provedor de potássio. <risos> aí. Ah! Toma. Toma. O que fui... que a Gabi tá indo aonde, meu Deus? É. <risos> aí, boa. Cuidado com o laser. É que a atmosfera tá me Ah, é o laser que tá me puxando, é isso? Não, cuidado para não tocar no laser. Ah, tem alguma coisa que tá me puxando. Aí, aí. Boa. Ó, ó. Aí foi. Aí foi, foi metade, tá. eu acho. Segunda etapa do chefão, então. Caraca, Ai, isso aí é novo! Caraca, sério isso? Ah! Eita! Foi muito. Ó, é sai daí, na, sai daí, na, sai daí! A <risos> da banana! Tá morrendo aí, tá morrendo. Aí. Uh! Toma! Uh! É tipo umas bombas essas bananinhas aqui? Ah, não, A Gabi morri. faleceu. Morri. Caraca, já era pra Gabi. Então vamos lá, hein, galera. Vamos, Lolo, em ti. Bora. Toma, toma. Ficou muito tensa com tanta coisa acontecendo. Meu Deus. Aí. Aí. Aí. Ah. Caraca, achei que tinha matado. Também. Já tava toda feliz. Ah, agora que vai para aquela etapa que a gente morreu. Posso. Já... Queria te animar e dizer que tu já ganhou um Awesome. Aí. Ah, não vem não, não vem não. Caraca. Ah, o Lolo é de um stop zero. Toma. Caraca, é muito difícil. Com uma um coração só. Vai, Lolo, vai, Lolo. Vai dar, hein. Yeah! <risos> tá <doendo. risos> Boa. Aí foi, hein. Uh. Um Eu ia dizer, chupa, banana! É, não. Mas, não acho melhor não, né? Caraca, que da hora esse chefe. Hum, Achei tá difícil, viu? Não foi muito fácil, né? A gente ficou com um coraçãozinho só. Uh! Beleza. Yeah! <risos> a gente liberou a conquista. Banana split. <risos> Aí Lolo representou a dupla. Tem que ganhar com... sem ser atingido e sem rebater bolas. Como... Tá, mas será que dando aquele rolinho mata, coisa assim? Caraca, sem rebater bolas. Deve ter um jeito, então, que a gente não tá usando. É, deve ter. Aí, ó. Vamos na, na nave? Ah, a nave do chefão, ó. Hum. E aí? E aí, top. Ah, a gente vai é pra outro mundo. lugar agora, outro mundo. Descobriu Gravity Grove. Hum. hum. Vamos pra outra parada aí no espaço. Partiu? Vamos lá então, vamos para a primeira fase desse novo mundo Talvez eu devesse treinar mais no senhor banana, talvez <risos> Mas vamos lá, é passado, Vamos lá. Né? Olha aí, rebatem Boa Caraca, Deus, sai, sai, sai <risos> Os macacos, né Macacos sapatos Tá <risos> Jesus, Jesus Christ Caraca Conforme tu te mexe eu me movo junto ó. Te move pra baixo Tá <risos> vendo? Só que eu tenho que me soltar daí Por isso que às vezes eu tava achando mais difícil de me mover <risos> Sério? Ó, pra eu me descolar de ti Eu tenho que fazer mais força ah, Sai, então vamos, vamos fazer o seguinte <risos> a Gabi tá. Agora que ela viu Deixa eu ver aqui Deixa eu mexer aqui Acho que a gente alterou os controles tá, Jogador 1 ah, é isso. Eu tava achando meio difícil é. de me mover. Eu Sério? tinha que fazer muita força pra me descolar de ti. <risos> <risos> Tem que desmapear, a gente tá mapeado com os dois controles. Ah, então era Sério? isso. E como é que eu Vomitei se eu tava espelhado com o Lolo. Continuaram tava... aí. Sério, eu tava fazendo a maior força cada vez que Sério. tinha que fugir. Tava muito difícil. Tá, sai fora, macaco. Ó, oh, agora tá solto, ó. Ah, agora... Olha, ah não ajuda aí, creio. Ajuda ele ali, ajuda ele ali. Boa, liberou. Agora tipo ah, eu vou vomitar, Vem, gato. Só Já vem especial, agora. Usa o especial aí. Já usei pra quebrar os bloquinhos. Opa, que especial. A bolinha? Meu Deus, a H perdeu o bichinho. <risos> a Gabi perdeu o bichinho. Tá, não tem problema. Vamos lá. Sai! Sai, macaco! Macaco, macaco! Bora. Agora foi. Tá, mas eu tava achando muito complicado de me mover e ficar preso. <risos> que sarro. Ui, ui. Aí. Ó, se Aí Ai, não dá, não dá, não dá. O laser não dá. Dá. Caraca, pera aí, se liga aí que não dá, hein, não não. O tenta macaco não. dá, joga o macaco. O macaco dá? Dá. Caraca. A Gabi tá morrendo aí, Você tá morrendo, tá ligado, né? Tô, oh, morri. <risos> Caraca, já era pra Gabi, Vamos lá então, né? Vai, segue, segue firme aí. Ah, aperta <risos> Y, mexe, mexe, aperta mexe. Y. Aperta aí, Y! Não, tá apertando, não vai. Aperta aí, Y! Tô Tem apertando! reviver! Ah, não, tá apertando errado, <risos> louca! Hum. Tá apertando X! Meu Deus, bora! O tempo inteiro eu podia ter entrado antes. <risos> Sério, ai, não não me culpem! Sério, meu Deus! Caraca, eu tô quase morrendo, galera! Aí, aí! Coração, coração! Acho pegou o coração, não! Sai, macaco! Aí! Mas eu volto com um coraçãozinho só. Olha oh, é oh, isso! Oh, oh. É inimigo é, ou tem que tá dar Não vai, não vai, não vai, não vai. Ai, ai, ai. Hum, hum, hum, hum. Não dá, né? Não. Esse aqui dá. Ah, o macaco. Toma. Esses marronzinhos têm os macacos dentro. Ó, dá uma paulada no marronzinho e toca o macaco. Tá, tô ligado. Ah, não olhei de baixo, macaco. droga. Faleceu! Ai, <risos> acontece, me julguem! Tá, peraí. Eu tô, eu tô quase morrendo, viu? Posso nem falar. É, falando de mim. Surge falando mal lavado agora. aí Ai, sai, macaquinho! Caraca. Ai, aí, aí. Caraca! Mexe, mexe, mexe, mexe! Difícil aqui, hein? É. Caraca, galera, faleci aqui. Vai ter que ser a Gabi, hein? Uh, deixa comigo. Então deixa bora, comigo, água! Então <risos> aí, aí. Ó, tenta pegar os marronzinhos aí. Caraca, difícil esse aqui, hein? Tem que chegar mais perto dele, É. Mais perto, mais perto. Tem que ser mais perto. Aí! Caraca, a Gabi mitou. A matou. Top. Caraca, a Gabi Irri, matou. E mais que é agora p... de mim. Meu Deus, quando que eu um da Gabi? pra tu apertar pra voltar? Não, não, vai lá, vai lá, toca isso aí. Boa. Pra que, que serve o rolinho? Não sei, é nesse Aí aqui, completou ó. a fase. Caraca, Gabi, pro o coração. Porque eu sou top. Boa, mandou bem demais. Aí, ó, a gente liberou a conquista, Bem-vindo à selva. Aí, hein. De novo a gente não completou a secundária. <risos> ah, tudo bem. Caraca, a gente passou de fase. Eu passei de fase. <risos> Daquelas Manou que não bem. matou nem o banana. <risos> ó, vamos falar. Ó. Meus agradecimentos, jovem mestre. Você maneja a Skyracket com velocidade e precisão. Minhas penas serão eternamente gratas uhum. Pode me chamar de moqueca uhum. <risos> Ó, Pude observar o exército Korg A caminho do templo antigo no meio da floresta Adoraria mostrar-lhes a ponta Da minha lâmina <risos> Aí, gostei Então vem, vem. Tá, já escolhe aí quem é que vai Eu, né, eu acho, então bora. Eu acho. Ah. Perfeito, partiremos agora mesmo Ah, mas tu perdeu o teu amiguinho? Na hora e o amiguinho tava contigo e no primeiro segundo ele caiu fora, ele viu que era fria ficar <risos> com a gente, né? Era cilada vindo. Bora. Tá, amiguinho. Ó, se quiser usar amiguinho, tu aperta B, né? Tá. Ah, já aperta aí que eu acho que é o um mini tutorial, hein? Ah, tá. Ah, ele dá uma espadada. É diferente o especial desse do elefantinho então, né? É. Tenta dar uma espadada aí, né? No... Tinha que ser pra baixo. Olha aí, mudou tudo. Caraca, mudou tudo. Tá meio de noite, ó. Não, não, não vai no laser, não. Ah, vá na luz? <risos> vai em direção à luz, eu fui. Tá. Ó, bora lá, hein. Não, volta, volta, ah, volta, volta. O que a Gabi tá atacando os <risos> ah. <risos> Ó, Eita. o laser. Ah, um amiguinho morreu. <risos> Por que ah, será, que né? Que coisa esquisita, Faleceu. nunca imaginei. Nunca imaginei isso. <risos> Amiguinho com a Gabi, ele pensou não. O gato morre? Ai! Não, só com o macaco, né? Aí! Cuidado laser! Boa! Essa bolinha também não dá. Ah, tá, isso que é apertar o tenta... que, é que, que, que, que tá loucura? acontecendo? Caraca, o que que eu botei no meu café? É. Olha eu isso. Sou... <risos> <Sério>? <risos> que da hora. Meu Deus, o hum. que que tá acontecendo? O que que fizeram com o meu suquinho? <risos> Caraca, Pera aí! Nossa, gente. Nossa, e vai E eu ficar. que achei que tava tomando suco de maçã e pêssego. <risos> aí. <risos> <risos> tá embaixo. muito louco isso aqui. Aí, aí. Ora, tem alguém causando isso aí, hein, querido? Ah, não sei. <risos> Caraca, a é gente... Ah, quando bate naquele bicho fica assim de novo, ah, eu acho. Ah, qual bicho? Aquele que tava do lado dos quadradinhos, que não é o quadradinho. <risos> Pera aí. Ah, ó, ah, ah, quando esse joga nesse, safadinhos. Ah, Pera aí, ó. Oh, cuidado, cuidado. Caraca! Tem que ser rápido, desce, Jesus! Não! Eu tô de boas aqui. Eu também. Tá, tem que manter frieza aqui, viu? Eita, macaco aí. Caraca, tem que ter muita concentração nisso aqui. Não tem noção. H faleceu. Pode voltar. Eu tô, de volta. e eu tô muito morrendo também. Aí, cuidado. Ah, ah, ah. E agora? O Pelo cantinho. lado deu, né? Ladinho, ladinho? Nossa. Preciso de um coração aí. Ah, que ladinho, certo ladinho. É que é um coração. Aí, o bichinho, bichinho. que que é? Ah. Aí, usa ele. Boa. Outro macaco. Eita. Ixi. E agora macaco com esse esquema psicodélico. Aham. Aí, liberei. Eu sei lá, não sei nem de que eu tô aqui. <risos> Meu <risos> Jesus amado. Eita, morri. Ah, pode deixar que agora, agora que eu vou vencer. Caraca, Porque, morri. Né? Ó, se liga aí, hein? tá com meio coração. <risos> Ih, I'm Eita. dead. Tá Não deu, hein? Eita difícil, hein? Caraca, esse aí eu achei difícil. Não é porque é coloridinho que é fácil, hein? Só pra avisar. Não, pisar. não, esse joguinho aí. Os bichinhos são bonitinhos aí, mas é difícil. Ba Ai, começa o comecinho aí. Tá. Bom, vamos ok! Lá. Nossa, como é maravilhoso estar livre no cenário. Bah! <risos> Aí, o oh, maca. Aí, ah, tomou a chapuletada. Aí, aí, aí. <risos> Ai. Só vi a <minha> garrafrezco. <risos> Ah. ah, ele tá ali pra jogar o. Ó, ah, esse aí que joga É ah. É, o bom desses macaquinhos é que se conseguir atingir ele, ele dá uma pauladinha É, ele ajuda Aí, ó ajuda. Começou Ah, que agora tem que concentrar mesmo <risos> Uh Aí! Tá, Ok. Ah, agora tá tranquilo. O que que é isso? Já tinha isso aí? Não, tava tudo colorido da outra vez quando a gente fez isso ah. aí. Ah, entendi, agora, agora não, tá colorido. normal, né? Aham. Uhum. Então a gente matou o causador disso aí? Não. Não. Se não é esse tipo cogumelinho que tá aí do lado. É, caraca Eu vou meio dando espadadinha, aí, vai, quem precisa Tá, pra baixo, você pra vai baixo. pra baixo Boa, lado <risos> Aí, caraca, onde é que tu tá? Eu sei lá, tô no meio da muvuca <risos> Sai daí, não toma dano, hein Eita, eita Aí. Boa, boa, boa. Uh. Tá indo bem. Claro. Uh, aqui, ó. Ah, o ideal é botar pra baixo. Não, mas tudo bem. Aí, aí. Ô, bichinho, bichinho. <risos> Cadê o bichinho? Aí. aí conseguiu pegar ele. Tá. tá, vou esperar o inimigo pra daí usar o uh. especial dele. Bora lá, então, hein. Eu tentei acertar. ui. Aí. Tá morrendo? Eu acho que sim. Não. Continua aqui. Eu acho. <risos> Eita, agora eu tomei dano. Vai que conhece. Esse... <risos> Aí, tocamos nós dois um macaco ali. Aqui tem macaco, ó. Aqui, ó. Aí. Cuidado, cuidado. Eita. Aqui, aqui tem macaco, ó. Toca okay. aí. Aí. Ih, morri. Agora morreu. Agora eu morri. Não, dá para reviver. Aí, deve estar tá quase, né? Esperar vir marrom bem perto, não adianta pegar o macaquinho longe. É. Tem que ser tipo aqui, ó. Isso. Tá bem pertinho. Aí! Aí! É! <risos> <risos> Ai, deu certo esse... agora! Ah, na segunda tentativa de novo, hein. Boa! Nice Caraca, sim. foram dois chefões já, hein. Show de bola. Nossa, muito bom. E Aí, a sensação ó. de time e equipe é muito legal, né. pode a gente liberou duas, ó. Os caçadores de raquete perdida. Uhum. E mais um. Ah, e ó, arrebata 30 Tanuques, que eu acho que é o macaco, né. Uhum. A gente, ó, conseguimos uma secundária agora, ó. Top. <risos> uma side quest aqui. Uhum. Fechou. Ah, não, o chefão desse mundo ainda tá lá, ó. Nossa! É, é agora ainda. Meu Deus. Vamos lá. Sem medo. <risos> Match point. Aí, ó. O chefão Master Blaster do jogo. Vai, é com macaquinhos. Aí, pra baixo, pra baixo, pra baixo. <risos> Ele vai transformar o um macaquinho num chefão. Nossa. nossa Ai, tipo um ursinho, não era um macaquinho nenhuma nenhum ah, momento. Ah, o tempo inteiro era meio um... Nossa! <risos> tá, tá valendo. Eram os ursinhos, né? Ó, oh, não, não, não, não! Ah, tá. Ah, mas ali, ó. Caraca. A mexe aí. Ai. Eita, pro outro lado agora. Agora que eu vi que ele Caraca. tá pro outro lado. Tem que fugir das cadeiras, né? Tem. Talvez dessa não. Ah, aquela ali vira macaquinhos, ó. Ah, ma a Essa aí, aham. Uhum. Tá. Aí pra baixo. Nossa, ele vai nos dar uma Tem surra. Tem que usar. Tão da pure um violência. Agora. Caraca, difícil esse chefe aqui, hein. Ai, ah! Morri. Caraca. Uh, não dá pra renascer, <risos> Caraca. Difícil. Toma, Aí! Cadê? Boa! Hum, quase morreu. Ele tá do, do outro lado. Aí, Boa. Lolo! Eu sinto que tu vai vencer. <risos> Sentiu errado. <risos> Sentiu errado. Caraca! Tenso, <risos> hein? <risos> Pesado, hein? Bom, galera, acho que vamos ficando com esse vídeo por aqui, viu? Eu já gostei demais desse jogo. Olha o tipo de jogo que a gente passava horas no fliperama. Então eu tô animado aqui pra gente seguir. Achei difícil, viu? O visual aqui sensacional com essa pegada colorida, meio retrô. Mas o joguinho engana, viu? Ele é difícil, <risos> E a gente vai pegando o jeito conforme vai jogando... Vai tendo mais destreza aí com a jogabilidade. Então, assim, eu, eu também curti bastante. É, é daqueles de treinar, treinar e passar do chefão e seguir, né? Gostei demais, viu, galera? Ó, e não deixa de conferir também as nossas lives aí que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. Galera, valeu aí e até a próxima!